Pra Max, tudo bem com vocês do Obra Compromisso? Helena, sua dama do gesso, passando por aqui para falar sobre um tema que eu considero muito importante. O que, que adianta você ser um super montador de drywall, saber montar uma estrutura perfeita, fazer um pacamento perfeito e, na hora de fazer a parte que eu considero ser a mais importante, que é o acabamento, você não conseguir? fazer ele da maneira correta. Então, hoje eu tô passando aqui com você, nesse canal super especial, para poder estar tá te explicando, um passo a passo, como é que a gente vai fazer o acabamento perfeito do drywall. E eu tô aqui com um super especialista. Bonito? ele hoje é um técnico especializado somente em treinamentos. E ele foi treinado a fazer acabamento, fazer montagem com estilo americano. Sabe aquele acabamento perfeito de nem massa corrida depois? Pois é, o Almir aqui, ele sabe fazer. E a gente juntos vai mostrar como é que você vai chegar nesse padrão de acabamento e que a grande maioria dos profissionais não conhece. Então vem comigo que a gente vai primeiro te mostrar o que você vai precisar de material e principalmente de ferramenta. Uma coisa muito importante que você tem que entender. O serviço de drywall, ele normalmente é avaliado pelo quê? Pela planicidade da superfície. Como é que essa planicidade né, a gente consegue avaliar? Sobre algo que a gente chama de luz rasante. É quando eu pego uma luz e coloco ela quase que paralela a uma superfície. Então, no final das contas, todo o serviço de drywall ele é avaliado exatamente por o quê? Pela superfície, pela planicidade e pela aparência da superfície que você vai ter no final. E o bom acabamento, ele consegue te dar o quê? Ele consegue te dar uma boa planicidade. Uma boa superfície. E para você conseguir fazer essa planicidade, essa superfície, tem algumas ferramentas que a gente considera ideal. A gente tem espátulas inteiras e que a gente trabalha com as espátulas. Quais tamanhos ao 20, 25 e 30. E para cada etapa a gente usa uma espátula. Então a gente trabalha para cada espátula, é uma demão. Então para uma primeira demão a gente trabalha com uma menor. Para uma outra demão a gente trabalha com maior. E a outra, aí Então, 20, 25 e 30. É, mas tem uma regrinha que é referente ao rebaixo e ao topo. Na sequência, a gente começa sempre pelo rebaixo. Então, seguindo essa linha, essa ordem, a gente também consegue manter sempre da ordem crescente, da menor para maior. Então, duas demão é o suficiente, então a gente vai trabalhar no rebaixo com as pátulas de 20 e 25. São essas duas aqui. Depois, quando a gente conclui essa etapa que vamos trabalhar no topo, a gente precisa de 25 na primeira demão e conclusão a de 30 na segunda. Então recapitulando, na placa de drywall a gente tem as bordas rebaixadas, né? E a gente tem a borda de topo, que são as red Quando tiver a tiver rebaixada, a gente usa a de 20 e a de 25. Quando a gente tiver a de topo, que é mais difícil de fazer o tratamento, o né, Aline? É uma placa, é uma borda que normalmente aparece, mas lembra, a gente tem que tomar cuidado na tonicidade e para não ficar nenhuma marcação. A gente vai estar trabalhando com a de 25 e com a de 30, né? Agora uma coisa importante, né, Aline? Que a gente não pode esquecer. Todo bom acabador tem que ter as ferramentas sempre limpas. Então a sua curruta tem que estar sempre limpa, as suas espátulas tem que estar sempre limpas, porque elas, se tiverem resíduos, se tiver alguma sujeira, vai acabar marcando no acabamento, né? Sim. Então é muito importante sempre você ter o quê? Um balde de água limpa, para estar sempre limpando as suas ferramentas e até a gente usa um pouquinho da massa leoninha, às vezes? a às vezes, a massa, precisa usar a água limpa, a nossa água, sim. Outra coisa também muito importante, é o batedor. Antes de você começar sempre a fazer o acabamento, bate a massa, né, Oli? Sim. Então a gente engata isso aqui já para a dadeira, ou então no cante e bate a massa para preparar ela para ser utilizada. É a diferença que algumas pessoas às vezes acham que não tem diferença. Ah, eu consigo bater com um pedacinho de madeira ou consigo bater com o próprio braço. Bom, você vai bater, vai misturar um pouco da massa assim, porém mas não consegue o suficiente. Então a ideia é ter um batedor para né? hum. que você possa bater da forma correta. Agora falando um pouco sobre os materiais. O que, que a gente usa para fazer o acabamento, né? Num primeiro momento a gente usa gesso cola. Pode ser gesso cola né? ou só gesso cola? Não, gesso cola não. Gesso e cola não? Gesso gesso pó, cola, não. não, de, de, de, de, <risos> de jeito sistema. não. Não sistema. Não, tem que ser gesso e cola. Primeiro você usa o gesso e cola para fazer a calafetação. Que é a primeira parte que a gente vai mostrar para vocês na hora da de demonstração. E depois a gente já usa a massa de acabamento, né? Então você tem dois, é, dois materiais diferentes. Além disso, o que, que a gente tem? A gente tem a fita de papel, tá certo. E é importante você saber que a fita de papel tem que ser microperfurada. Como é que você vai ver isso? Você vai botar a fita contra a luz e você vai ver que tem uns furinhos nela. Para que, que servem esses microfuros? Esses furos deixam a massa de trás secar. E garante o que? Garante que a sua fita vai ficar colada direitinho. Quando você não tem a fita de papel microperfurado, você tem problemas depois da fita ela descolar dela da bolha ou então ela começar a soltar algumas árvores. Então é muito importante sempre você tomar cuidado com qual fita de papel você está utilizando. Pega esse teste, bota ela contra a luz e tenta ver os furinhos nela. Além disso, a gente tem o que também marcado? A gente tem marcado esse vinco na fita, que é exatamente para você centralizar a fita no que? No deixo entre uma placa e outra, para você botar ela centralizada direitinho. Então sempre busquem boas fitas para você trabalhar. Fita de papel não pode ser qualquer outra, tá certo? Além da fita de papel, a gente tem a fita telada. É uma opção que está muito na moda, que as pessoas estão gostando, tá certo? mais que você tem que tomar muito cuidado, tá bom? Porque dependendo do tipo de fita, você pode ter algumas patologias na sua obra ou não. E o mais importante, a fita ela tem algumas diferenças, tem umas fitas que são trançadas e outras fitas que são soldadas. Então, toma cuidado da sua fita, tá? Eu, Helena, o Almir não gosta de fita calada, né? Mas é não mais tá montador, pra montador pra montador. <risos> Mas tem muito montador que gosta disso também. Mas a fita telada, eu, Helena, quando eu, eu trabalho, ou vejo serviços, eu prefiro a fita soldada ao invés da trançada. Mas lembra que você tem essas duas opções. Então vamos partir, vamos para o acabamento agora para vocês verem passo a passo, etapa por etapa. Tá certo? Vamos comigo!